As cheias do nilo e o trabalho de seus habitantes fizeram do Egito um celeiro da antiguidade. Além de se destacar na produção de grãos, o Egito exportava dois itens nos quais era famoso, o papiro e o linho. O pano de linho era feito de uma planta com o mesmo nome que crescia nas margens do rio nilo e já era cultivada pelos egípcios desde o neolítico. Após ser plantado, o linho demorava cerca de 100 dias para ser colhido. As plantas, que podiam alcançar até um metro de altura, eram arrancadas pela raiz e transportadas em feixes. O talo do linho, então, passava por um longo processo, que incluía etapas como fermentação e maceração para que as fibras fossem extraídas. As fibras eram transformadas em fios, que depois eram tecidos. O toque final do processo era a lavagem dos panos no rio, tarefa normalmente masculina devido ao perigo do ataque de crocodilos. As fibras do linho não serviam apenas para a confecção de panos, mas eram matéria-prima para cordas, fios de pescaria, velas de barco, entre outros produtos. O linho era tão presente no cotidiano que um dos sons da letra H era representado na língua egípcia pelo hieróglifo de um linho torcido. Os egípcios, independente da classe social, vestiam um linho. Um tecido leve, transpirável, fácil de lavar e, portanto, ideal para o clima quente e úmido do Egito. Tinha uma desvantagem, era difícil de tingir, portanto, era utilizado na cor natural ou lavado, tornando-se branco. O linho mais fino e de melhor qualidade era feito com a planta jovem e era utilizado pelas classes mais altas, recebendo o nome de linho real. O tecido de diferentes qualidades também era utilizado como moeda de troca. Sabe-se que os melhores artesãos que trabalhavam nas tumbas reais eram pagos com cereais e linho. Se em vida o linho era popular, o tecido era fundamental na morte, já que os corpos mumificados eram nele enrolados e o pano estava entre as importantes oferendas depositadas na tumba dos falecidos.